Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Agora se queixando, o que que isso falou? Tá precisa ter o voto impresso. Outra bobagem do Bolsonaro, que quer contestar a própria eleição, Igor. Ele foi eleito pela urna eletrônica. Ah, é. Bom, isso é verdade. E né? o bobão do Bolsonaro agora quer contestar a própria eleição. Ele, o que que ele falou? Várias vezes. Não, é fraudada. Eleição uh, na urna eletrônica ele. é fraudada. Ele falou, o cara, para. você foi eleito como? Uma urna, então fraudar a sua eleição. Você uh, foi eleito por uma urna fraudada, vai ser burro lá no mato. É foda. É duro. Tendo é esse duro. ponto que é um bom. Ele pô. não consegue aprovar no Congresso. Ai. Ele vai ter, semana que vem, o Congresso voltou agora uhum. do recesso. Ele vai ter a rejeição disso. Mas ele está tinha... ameaçando dizer que, enfim, não ele vai ter não eleição vai ter em eleição. 2022. É um então, ele não tem apoio no Congresso Nacional. Mesmo com o Centrão, com o Ciro Nogueira, com tudo, não tem apoio. Sim. Não é... tem credibilidade, não vai fazer reforma nenhuma. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema da UniEletrônica, Eletrônica cuspir um papelzinho também, tá ligado? Foda-se.